Fala aí, meu povo, como é que tá? Tudo em ordem, Felipe Braçuca por aqui, trazendo mais conteúdo para vocês, como sempre, para que vocês possam melhorar o nível de vocês em português, ok? Tá entendendo o que eu tô falando aqui? Eu tô falando muito rápido. Não se assuste, ok? Eu não vou estar tá falando assim o vídeo inteiro. É claro, isso não é uma coisa normal, ou seja, seria estranho. Sejam bem-vindos e bem-vindas aí a esse conteúdo que eu vou estar tá publicando aqui para vocês, explicando várias palavras e expressões de outro vídeo que foi publicado em outro canal feito para brasileiros. Então basicamente o que eu faço, como eu já falei nos vídeos anteriores, mas eu volto a falar para as pessoas que estão vendo o vídeo pela primeira vez e tipo, o que é que esse cara vai fazer? Então eu estou explicando aqui para vocês, ok? Basicamente, eu pego um vídeo na internet com conteúdo em português, é claro, feito para brasileiros, vejo o vídeo, filtro várias palavras em português, expressões, detalhes do idioma, que eu acredito que vale a pena ensinar para vocês que estão aprendendo português. Que, claro, seja bem diferente do espanhol, que é o público, o meu público geral aqui. Vocês, a maioria de vocês aí, ou são de países que falam espanhol ou também já sabem espanhol. Não importa se é da China ou do Japão, mas o que? Já sei espanhol e isso facilita a aprendizagem do português. Então, a ideia é justamente essa. Fazer com que eu explique algumas coisas aqui para vocês que seriam mais difíceis de aprender por conta de vocês. Ou seja, aprender sozinho no dia a dia. O vídeo que eu escolhi foi o vídeo do canal que se chama Canal 90. E o episódio se chama, como é que é o nome mesmo? Episódios Polêmicos de Chaves. Você sabe Chaves, né? Aquele programa lá, aquela série mexicana, né? Ele, tchau. Então em português se chama Chaves. Detalhe aqui, ok? A ideia é que você veja primeiro esse vídeo, esse vídeo aqui que você está vendo, ok? Explicando as palavras e expressões do outro vídeo. Depois que você terminar de ver este vídeo aqui que você está vendo, Aqui agora comigo, você vai lá na descrição do vídeo, aí eu vou deixar o link para o vídeo sobre o ep episódios polêmicos do Chaves, ok? De Chaves. Aí você vai. Vê o vídeo já levando em consideração o que você aprendeu nesse vídeo aqui. Eu tenho certeza que você vai se dar conta de muitos detalhes. É tão interessante que nas videoconferências que eu faço com, com os meus estudantes, aproveitando aqui a deixa, né? Para falar sobre os materiais que eu ofereço aí, pago também na internet, ok? Eu tenho vários cursos pagos que vocês podem começar. E quando vocês começam esses cursos aí, alguns dos benefícios é participar das videoconferências, as videoconferências VIP que a gente faz com os estudantes. Mas o ponto aqui é o seguinte. A gente faz essas atividades com os estudantes na internet também, né? Nas videoconferências. Eu faço a mesma coisa que eu tô fazendo nesse vídeo. Eu extraio várias palavras. Pa... Eu extraio várias, várias. Eu extraio várias palavras e explico tudo durante o vídeo. E eu pergunto, né? Tipo, vocês que viram o vídeo, porque o pessoal viu o vídeo, assim eu vi o vídeo. Vocês viram esses detalhes no vídeo? Vocês perceberam todos esses detalhes e não, não percebi. Mas é claro que não vão perceber. Porque quando você tá vendo um vídeo desse tipo, se você não entender alguma coisa, você simplesmente tenta entender pelo contexto. Você não vai estar tá perdendo tempo com alguma palavrinha que você não entendeu. O cérebro, o cérebro simplesmente vai estar tá procurando ali fazer uma conexão mais rápida. Quando você vê o vídeo antes, um vídeo como esse aqui explicando antes, quando você for lá e der uma olhada no vídeo que tem as palavras e as expressões, você... Ah. Lembrei! Ah, eu vi isso numa aula lá com o Felipe! Ah, eu fiz anotações, eu aprendi essa palavra. Então, leve em consideração, ok? Então, primeiro veja esse vídeo e depois veja o vídeo lá, o vídeo lá dos episódios polêmicos, ok? E outros vídeos anteriores que eu publiquei também aqui na internet. Recomendando outros vídeos, né? Galera, é muito conteúdo, é muito material. E está tudo disponível aqui para vocês. Então aproveitem, ok? Tire o tempo suficiente para fazer a revisão de conteúdo, colocar em prática e aumente o nível de vocês. Se você está aprendendo com meus vídeos, já sabe, participe aqui nos comentários, deixe o like, recomende o vídeo com a galera, ok? Isso ajuda demais, pessoal. Ajuda para que eu possa continuar trazendo mais conteúdo para vocês continuarem aprendendo, beleza? Então vamos lá para o vídeo. Ui. Então, aqui, episódios polêmicos de Chaves, que é do canal 90, né? Então, ele começa aqui falando sobre Seu Madruga. Deixa eu tirar aqui esses detalhezinhos aqui para destacar na hora da explicação, né? Então, Seu Madruga é quem? É Dom Ramon, né? O cara lá, que um dos personagens do Chaves, né? Seu Madruga, que esse é, é Dom Ramon. Então, ele fala aqui sobre falando... E Bruxa de 71, todo mundo conhece, né? Bruxa de 71 é conhecida, né? Então, falando de outras séries séries ou desenhos. E desenhos são os cartoons, né? Que passa na, na infância, passa hoje em dia também. Mas é bem que os desenhos que passavam antigamente, eu acho que hoje em dia já... Muitos episódios ou muitos dos desenhos seriam censurados, né? Por questões aí do, dos tempos, né? Que a gente tá assim, que... Muitas coisas que antes eram normal você falar, hoje em dia é mais complicado, né? Isso aí. Porque... Tem outra conotação e tal, então o pessoal leva para outra, tem outra pegada, né? Por isso o assunto aí do, dos episódios chaves né episódios polêmicos, que apareceu algumas coisas que a galera, opa, isso aí não tá certo, né? Vendo dessa perspectiva. Então, opa, galera, opa é uma forma de você cumprimentar as pessoas, né? Opa, opa, opa, de fato, quando eu voltei do Brasil para a Colômbia, é, tanto tempo no Brasil, eu passei seis meses no Brasil recentemente, e eu voltei e a galera como falava alguma coisa, opa, ai caramba, que opa, não vão me entender com opa aqui, né? opa não, olá, epa, epa, que tal, então ele, episódios que deram o que falar, né, deram o que falar, ou seja, foram episódios que renderam muitas conversas, conversas ok, então, ele, ah, ah, pede algumas dicas no episódio que o professor Girafales, né? pede algumas dicas para o seu Madruga, né? pede algumas dicas, são recomendações para o seu Madruga, é seu Madruga em cena, olha só, em cena, ele tá ali fazendo a encenação, né? Uma declaração de amor. E eles acabam presenciando toda essa cena, né? Olha só, em cena, cena, ele encenou uma cena, ok? E, e, e cena em, em espanhol é outra coisa, né? Que em português seria jata. Okay? E ele fala que gerou muita polêmica, né? Então ele, ah, ele fica com nojinho de Seu Madruga, né? que Seu Madruga fala, oh, Chaves e, e Chaves, ah, ah, o que foi? Tipo, se espanta né? assim com, com Seu Madruga. E nojo é, é como você tem asco de alguma coisa, okay? você tem nojo. E o diminutivo seria nojinho, ok? Então, se repararmos, se a gente, se, se a gente reparar, né? se a gente se der conta, bem no final das contas, ele não teve, ele não teve um preconceito, né? não, não, não existiu preconceito se repararmos bem no final das contas ele não teve um preconceito no final das contas né tipo no final de tudo ele não teve preconceito que é você ter um conceito antecipado de alguém né então você pode ser uma pessoa preconceituosa por alguém que é de um certo de um certo país ou de uma certa cor ou de uma certa preferência sexual ou de que mais de uma certa religião você tem preconceito ok então eu falo assim ao decorrer da série ao decorrer da série né tipo ao longo da série, durante a série, aconteceram muitas coisas, né? Ele, falava, ele, ele, ele fala que a bruxa do 71 sempre dá em cima do seu madruga, né? E quando você dá em cima de alguém, você está demonstrando interesse naquela pessoa, né? Você tá dando em cima, você está dando as indiretas, você está fazendo com que aquela pessoa saiba que você gosta dele ou dela, né? Você tá dando em cima. Né? cuidado para não dar em cima demais e já complicar a situação, né? Que você chegar assim, você pode fazer um comentário bem tranquilamente e que a pessoa que escutou pode levar para um para esse lado, né? De, de, caramba, tá flertando comigo, né? E, e pode ser que você nem não queria fazer isso, né, mas a pessoa entendeu dessa forma. Então, é bem subjetivo assim, muitas vezes essa questão dá em cima, né? Será que ela tá dando em cima de mim? Será que ela tá dando em cima? Será que ele tá dando em cima? Ele fazia, ah, só que existe uma pegadinha nessa história, né? Uma pegadinha dessa história. Uma pegadinha é uma brincadeira, é um detalhe nesse caso, né? Ah, tem uma pegadinha aí, tem um, tem, um, tem um detalhe, tem um porém, né? Dessa história. Ele fala. Então ele fala assim que que... Quem é que desmaia no colo... Ah, que a bruxa de 71 desmaia no colo do seu Madruga. E o colo é a parte da perna, ok? Você pode estar no colo, tipo na perna de alguém, ou você pode estar no colo... Carregando uma criança, ok? Tá no, tá no, tá no colo, ok? No seu colo, ok? Carregando uma criança, como se eu soubesse carregar uma criança, okay? Então tudo sujo, cheio de sangue, né? Tava tudo sujo, cheio de sangue, sujo, assim horrível, cheio de sangue, né? Tudo ensanguentado, ok? Ah, ele teria sido atropelado enquanto brincava na vila, né? Ele, atropelado, fácil, né? Enquanto brincava, se divertia, né? Do velho brincar na vila com um Ellen, ok? Ele fala, Charles e Kiko decidem trollar a bruxa de 71, ou seja, trollar nesse caso aí vem do inglês, né? de é, troll, é, é, tipo trolling someone, e você, é você fazer uma brincadeira com alguém, fazer essa pessoa de, de boba, né? Então eles decidem enganar a bruxa de 71 fazendo uma brincadeira, né? fazendo uma, uma pegadinha com ela. Então, Chaves se deita no chão, né? Olha, isso é só bem comum isso aí, né? Se deita, você está em pé, você está sentado, você está deitado. Então, ele se deita no chão, no piso, e coloca ketchup né, por cima dele lá para pensar que ele foi atropelado, né? Mas ele não foi. Esses episódios rendem muita risada. Então tornando, assim, então, tornando assim, ou seja, fazendo com que a história se tornasse, né? Se, resultasse é, um episódio. Desse episódio é um episódio polêmico, né? Ele repete, a história desse episódio é um episódio polêmico. Ele falou que não, não tem nada a ver com o último episódio de Chaves. Ele, olha só, eu destaquei aqui o nada a ver. Esse a ver que em espanhol vocês falam nada que ver. Okay? Se você falar nada que ver em português, qualquer pessoa que sabe, que sabe espanhol vai se dar conta que você falou isso porque você fala espanhol. Porque nenhum brasileiro vai falar nada que ver. Né? Nada a ver, nada a ver, nada a ver. Okay? E dá até para ver, e dá até para ver, né? E dá até para ver que os personagens estavam bem velhos. Ou seja, e dá até. Quando, você, quando dá para alguma coisa, a gente usa isso para tudo. Ou seja, dá para cozinhar para mim? Dá para fazer isso? Dá para fazer aquilo? Será que é possível? Dá para você fazer um favor? Então, e dá até para ver. É possível até ver que os personagens estavam bem velhos, ok? Porque a série é muito antiga e durou muito tempo no ar. E caramba, Chaves acabou e não tinha nem nascido ainda. Imagina. E eu assisto, assisto Chaves até hoje. Então, Vulto na janela, né? Tipo um vulto na janela. Passou um vulto na janela. Uma sombra assim, né? Passou na janela. Eu ouvi falar por aí que em espanhol existe também vulto. Mas eu já ouvi em espanhol também como um bulto de bulto de frutas, um bulto de de algo, como se fosse um montão de algo, mas em espanhol, não. Ou seja, o vulto é tipo uma sombra que passa assim, ou alguém que passou rapidamente você viu só o vulto passando, ok? Aí ele fala assim, tipo, onde tem várias pessoas além de Chaves e sua turma, né? Ou seja, tem várias pessoas fora Chaves e sua turma. Então, além de Chaves, fora Chaves, né? Tinha Chaves, e além dele, mais pessoas ainda e sua turma, né? Então sua turma é o seu, seu grupo de pessoas, uma turma, um grupo de amigos, ok? Então onde tem várias pessoas além de Chaves e sua turma? Gerando uma polêmica, uma polêmica de que o episódio era amaldiçoado, né? Um episódio com uma maldição, alguma coisa ali demoníaca, né? Gerando, olha só, gerando uma polêmica, ok? Então as pessoas não deixaram isso passar. Quando você não deixa algo passar, é quando você você se certifica que aquilo vai ser notado. Você não, não deixa passar, você vai fazer questão de, de comentar sobre aquilo. Então, você não vai. eu não vou deixar isso passar. E A gente vai falar sobre isso. Eu, eu vi o que você fez. Eu não vou deixar isso passar. E você vai lá e fala sobre. Então, as pessoas viram algo no episódio e não deixaram passar, né? Falaram alguma coisa sobre isso. Ele fala aqui que é possível ver um cartaz ao fundo, né? O um cartaz é algo que você tem na, um papelão, né? Um, tem um pedaço ali de papel grande, você pode escrever alguma coisa. Então tem um cartaz, as pessoas que estão fazendo protestos na rua, nas ruas, né, elas levam cartazes e, e para fazer, né, para que outras pessoas que estão gravando saibam porque elas estão é, fazendo aquele protesto. Né? Então tem vários cartazes, cartazes que o pessoal escreve frases, ok? Então ela fala aqui que, ah, que a avó, a, a avó né, que é a avó, então, a voz de Chiquinha segurando o cardápio, que o cardápio é onde você tem as suas comidas, né? O que é que eu vou comer e tal? O meu cardápio. Como se sempre estivesse invocando esse trem ruim. E a gente já viu que, que, que trem é uma das formas de você, de você se referir a qualquer coisa, né? Tipo, esse trem ruim, nesse caso aí, é tipo o capeta, né? o demônio, o diabo, né? Ela tá sempre tentando invocar esse trem ruim aí, né? Que ela fica, ah, Satanás, Satanás, chamando o cachorrinho dela, né? E eles ficam com medo, né? Ficam assim com arrepiados de, de medo. Então ele fala, não, não, não dá pra afirmar nada, né? Então outra vez aqui esse não dá, né? Não dá pra afirmar nada. Ele fala assim, ah, pode, podem ser até mesmo coincidência ou até mesmo easter eggs da própria produção. Então easter eggs é do inglês, como vocês podem ver aqui, que são detalhes que aparecem em episódios, que só a galera que é muito ligada, que é muito fã também, se dá conta dessas coisas. São referências ocultas, ok? São easter eggs. Que eu acho que não tem, assim, uma, uma forma de falar isso em português. Então, mas mesmo assim, ou seja, ainda assim, mesmo assim, não deixou de gerar polêmicas. E gerar aqui outra vez, ok? Então ele fala aqui que aquelas escritas, aquelas escritas que estavam ali na parede, né? ali na parede, né? Aquelas escritas que seria como escrituras, não escritas, né? Aquelas escritas em português, né? a pichação também pode ser, pessoas que picharam né? com, com spray, né? Pish, pish, são escritas que estavam ali na parede. E ele fala que acabou tendo um desentendimento com chaves. E você tem um desentendimento com uma pessoa é você brigar com essa pessoa, é você não não entrar em acordo, ok? Você não teve entendimento, você teve um desentendimento. Não necessariamente uma briga, ok? É simplesmente, porque uma briga pode ser uma briga física, uma briga verbal também, ou pode ser uma discussão que você não não estava não de acordo com aquela pessoa ali, você teve um desentendimento e não deu certo, né? Você começou a falar sobre alguma coisa que bateu de frente com, com outra pessoa e essa pessoa não gostou e a coisa ficou complicada, né? Rolou um desentendimento com Chaves. E ele fala, ah, faça parte, faça parte da família de fodinhas, né? É, fodinhas é do foda, né? Tipo, de galera, nesse caso aqui, eu já fiz um vídeo também aí falando sobre foda. Nesse caso aqui, é de você ser muito bom no que você faz. Você é foda. Nossa, você é muito foda. Você é muito bom no que você faz, ok? Aí ele fala, nossa, poxa, tem um monte, mano. Tem um monte, né? Ele fala assim, tem um, tem um monte de alguma coisa, né? Que ele fala, poxa, isso aqui é uma expressão em português para se referir assim, como de uau, é, nesse caso, é né? Poxa, ou oh, caramba, né? Tem, tem um monte, mano. E um monte é um montão, ok? Isso aqui vem de montão. E mano, aqui, eu acho que em português seria como de hermano, vai falar mano, é, mano, mano, mano, é tipo amigo, ok? Irmão. E aí, mano, beleza e tá? tal? Ok, essa foi a explicação. Não muito longa, né? Mas bastante conteúdo. Como é que foi? Aprenderam muitas coisas, muitas palavras novas. Deu uma relembrada aí nos episódios do Chaves. Vocês assistem Chaves ou assistiam Chaves? Já assistiu Chaves em português? Eu continuo dizendo que Chaves em português é a melhor dublagem que eu já vi na minha vida. Eu nunca vi outro filme dublado, ou uma série dublada, que tem, assim, uma, uma forma tão original de falar. Quando eu escuto a galera do, do elenco de Chaves, né, falando em português, para mim parece do Brasil. Parece pessoas do Brasil nativas mesmo. Assim, soa muito natural. É, é muito bacana. Eu gosto demais de Chaves. É muito bom. Agora, rapidão aqui, fazer uma revisão aqui com vocês as primeiras palavras que a gente viu aqui. São é só algumas, ok? Bem rápido aqui para você lembrar. Cara, será que, será que eu lembrei mesmo? Será que eu aprendi mesmo? Será que, Será que eu tenho que revisar o conteúdo? Provavelmente. Ok, pegando aqui esse computador de 10 quilos para falar para vocês aqui algumas palavras, né? Então vamos lá. Deram o que falar, decorrer. No final das contas, trolar. Desmaia no colo. O okay. quê? Colo? Colo? Não deixaram isso passar. Um desentendimento, um desentendimento. Então é isso aí, espero que vocês tenham aprendido bastante com esse conteúdo, ok? Lembre-se de revisar o material, aí na descrição do vídeo tem um link para esse vídeo aí do canal 90 que fala sobre os episódios polêmicos do Chaves. Espero que vocês continuem aproveitando esse conteúdo. E claro, se vocês tiverem algum amigo amigo amiga aprendendo português, como eu sempre falo aqui para vocês, recomendem o conteúdo, ok? Deixa o like de vocês. Felipe, eu estou aprendendo com os vídeos, bacana, tô estou aumentando o meu nível. Compartilhe com outras pessoas que também querem aumentar o nível deles, delas, ok? A ideia é que vocês possam aprender juntos com outras pessoas. E claro, galera, eu sempre falo, se você acha que algo é bom, você compartilha. O que é bom, se compartilha, ok? Se você vê um filme que você gostou, você compartilha o filme. Se você lê um livro que é muito bom, compartilha o livro com a maior quantidade de pessoas que você puder, entendeu? Porque o que é bom, se compartilha. Seria muito egoísta você saber de algo que é bom, que está te beneficiando e não compartilhar com ninguém. Na internet tem muita informação, é muito fácil compartilhar o conteúdo e aqui no canal tem muito conteúdo, ok? Aqui, aqui gravando esse vídeo aqui para vocês, nesse momento, eu acho que já tem mais de 340 vídeos publicados no YouTube. Então é muito conteúdo grátis aí para vocês melhorarem o nível de vocês. Então, agradeço demais a colaboração para que eu continue aqui gravando conteúdo para que vocês aumentem o nível de vocês, beleza? Até o próximo vídeo e fiquem ligados. Valeu!